Se você já se perguntou, tipo Nossa, mas como que eu consegui os estudos para Enem com a escola? Como é que eu concilio os estudos para Enem com o trabalho? Esses problemas acabaram. O Descomplica lançou uma nova ferramenta onde a gente entrega um plano de estudos personalizado que cabe dentro do tempo que você tem disponível para estudar. Você quer saber mais como isso funciona? Então vem comigo, porque eu sou o Edu eu trabalho aqui no Marte do Descomplica e vou te explicar tudo sobre essa nova ferramenta. Antes de explicar tudinho, eu já te aviso que aqui na descrição desse vídeo, aqui bem aqui embaixo já tem link para você assinar com aquele descontinho então já aproveita. É Muita gente nos procura falando assim Gente, eu quero muito estar né, com vocês, mas eu não tenho tempo para aula ao vivo é muita coisa, é muito tempo, eu tenho outras ocupações. E a gente ficou pensando, tipo, como é que a gente pode tentar ajudar essa galera que tem talvez um tempo mais apertado para estudar? Foi pensando nisso que a gente criou uma segunda forma de estudos além das aulas ao vivo. É a nossa aba planos de estudos. Mas, Edu, como é que funciona esse negócio de conhecimento personalizado adaptativo? Então, assim que você entrar na plataforma pela primeira vez, você vai ver um questionáriozinho onde você vai responder um pouco sobre quais são os seus objetivos, no caso, qual o seu curso e universidade dos sonhos. Você também vai responder um pouco sobre a sua rotina, no caso, quanto tempo você tem disponível para estudar, se você está na escola, se você vai usar o Descomplica como um reforço ou você vai estudar só com a gente. Com essas respostas, a gente vai gerar um plano de estudos personalizado que cabe dentro do tempo que você tem disponível e com as priorizações mais importantes para alcançar. O seu objetivo. Esse planejamento de estudos é composto por aulas gravadas que tem tudo que você precisa estudar semana a semana até o Enem em todas as disciplinas. Todas. E aí você pode encaixá-las no seu tempo que você tem disponível da forma que acreditar ser é melhor. Por exemplo, ah eu não curto muito estudar matemática de manhã porque eu ainda estou acordando, não tô ali muito bem, prefiro deixar para o final da tarde. Beleza, são aulas gravadas e você pode encaixar no tempo que você tem disponível da forma que você achar melhor. Ou se, por exemplo, você trabalha em regime de 12x36, então você não tem como ter uma rotina diária tão certinha. Tá tudo bem, você também pode encaixá-la sempre dentro do tempo que você tem disponível. E aí, tá curtindo? Corre aqui para a descrição desse vídeo porque tem link para você assinar com desconto. E aí já clica aqui enquanto eu tô falando para você já ler todos os benefícios que vem no plano que tem muita coisa além do plano de estudos personalizado. Gente, e tem mais uma coisa dessa ferramenta que é tipo, simplesmente perfeito. Perfeito agora que vocês prestem atenção no que eu vou falar, porque assim, é emocionante. Mas nessa nova ferramenta não existe matéria atrasada. Tipo, não existe. O que, que acontece? Além da gente calcular o tempo que você tem no seu dia a dia, na sua rotina para estudar, a gente também calcula o tempo que você tem até a prova. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje você criou um planejamento e aí a gente tem 40 semanas até a prova. A gente vai gerar para você um planejamento de 40 semanas. Se caso você se enrole com a matéria e você fala assim, caraca, estou com muita matéria atrasada, no caso daqui a duas semanas, você pode refazer o seu planejamento de estudos e a gente vai gerar um novo planejamento de 38 semanas, ou seja, um planejamento a partir da data que você tem até o Enem. Tudo, não é? Simplesmente perfeito. Imagina não ter matéria atrasada. Perfeito. E mais uma coisa que eu preciso te lembrar sobre esse novo planejamento é que as aulas gravadas te entregam o mesmo conteúdo das aulas ao vivo. A única diferença é que você não tem aquela parte de interação, enfim, são aulas mais diretas ao ponto, né? E como eu falei, esse planejamento pode sempre ser refeito caso a sua rotina ou seus objetivos mudem. É só entrar lá, mudar e tá tudo bem. Ah, mas uma coisa muito importante. Antes de terminar esse vídeo, eu preciso te lembrar que um planejamento de estudos não é um cronograma de estudos. A gente vai te entregar o que você precisa estudar semanalmente em todas as disciplinas, mas a gente não vai encaixar isso dentro dos seus horários. Essa parte do cronograma, quem precisa fazer é você porque ninguém entende mais dos seus horários do que você. Tipo, você pode falar assim pra mim, Edu, tem um planejamento pra mim. Tá, eu vou montar um cronograma pra você, mas eu não sei quais são os seus horários, as suas preferências. Então, o que a gente sempre recomenda é que você monte o seu próprio cronograma porque ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Mas aí, calma, porque a gente também não vai te deixar na mão nessa hora, né? Dentro do Descomplica, a gente tem uma disciplina exclusiva chamada Guia do Estudo Perfeito, famoso GEP. É uma disciplina onde a gente vai te ensinar a montar o seu cronograma de estudo, se preparar emocionalmente para a prova, toda aquela parte de desenvolver uma mentalidade de vestibulando. É muita coisa incrível, né? Essa nova ferramenta de estudo está perfeita. Por favor, me contem o que vocês acharam comentando aqui embaixo. E aí, é isso, gente. Quero te lembrar mais uma vez que tem desconto para você assinar aqui embaixo. Então, ó, tem um linkzinho para você assinar o plano com desconto. É, eu espero te encontrar lá na plataforma. Um beijo e até a próxima. Mas, Edu, como é que funciona esse negócio de planejamento personalizado adaptativo?